Hey guys, what's up? Aqui é o Ronaldo Marcelo, da English Experience, com a nossa 26ª aula do nosso curso de Reading and Writing. Esse curso aí que nós já estamos chegando aí no avançado, essa é a segunda aula do avançado. Então agora você pode começar a perceber que a gente tem alguns textos, alguns elementos, algumas frases mais complexas e que exigem sim um pouquinho mais de vocabulário, um pouquinho mais de entendimento e compreensão. Mas pode ficar tranquilo que se porventura você caiu aqui nessa aula sem paraquedas, é, a gente tem 25 aulas anteriores aí para poder te ajudar e você realmente progredir durante o curso. Então, a minha recomendação é a seguinte. Se o seu nível é básico, intermediário, começa lá de trás, começa lá da primeira aula e vai fazendo uma aula de cada vez. Está tudo aqui nessa playlist, como você pode ver. E aí, quando chegar nessa 26ª aula, você vai ver que não é tão difícil assim. Uma vez que você fez né, um passo de cada vez, igual o Jack, né? Foro, você foi por partes. Então, essa é a minha recomendação. Lembrando também que você tem PDF, igual esse que você está vendo aí na tela e MP3 para você baixar e é muito simples é só você olhar na descrição desse vídeo que tem um link e esse link te direciona lá para o meu site e lógico eu também preciso te pedir caso você não esteja inscrito no canal se inscreva no canal e deixa esse joia maroto aí no vídeo mas sem mais delongas meus amigos vamos ao que nos interessa eu vou dar um pouquinho de zoom aqui né para facilitar para os nossos amigos que é, assiste essa aula no celular, beleza? Deixa eu dar mais um aqui para ficar filezão. Isso! Para a gente poder então conseguir fazer essa leitura adequadamente. It was a sunny February morning in Sydney, Ask... Ok, ó. It was a sunny February morning in Sydney, Australia. Então, era um domingo de manhã de fevereiro, ou é, era um domingo de manhã de fevereiro em Sydney na Austrália. And I was sitting in an English language class with ten other students and i was sitting, e eu estava sentada, no caso uma mulher, né? Na verdade não sei se é mulher ou homem, né? Porque eu sempre coloco o áudio de mulher porque eu gosto mais da voz feminina. Acho que fica melhor, fica melhor aí. E aí ela tá falando que ela estava sentada numa in an English language class, numa aula de inglês with 10 other students, com outros 10 alunos ou estudantes. One month earlier We had arrived at a language school to start a six-month preparation course for the IELTS English exam. Ok, one month earlier. Então, um mês antes, né, one month earlier, we had arrived. Nós chegamos, né, aqui você já pode ver o past perfect. Nós chegamos, era a language school, em uma escola de idiomas, ou uma escola de línguas de idiomas, to start a six-month preparation course para iniciar, para começar uma preparação, para começar um curso de preparação de seis meses. For the IELTS, para o English exam IELTS. Para o, o, um, o IELTS, como a gente fala no de português, é um exame de proficiência na língua inglesa, né? Então, eles foram, ela foi e esses outros alunos foram, para essa escola para fazer uma, um preparatório para esse exame. Esse exame muitas faculdades exigem que você tenha esse, você faça esse teste tire acima de 6, 7, dependendo aí da, da faculdade, para você poder conseguir ingressar em faculdades, né? Isso para quem não é, é nativo no inglês. Quem não é nativo precisa dessa certificação através dessa prova. We all needed to take the exam in order to study at an English speaking university. Ah, exatamente o que eu acabei de falar, We all needed to take the exam. Então, todos nós precisamos take the exam, fazer o exame, né? fazer a prova, in order to study. In order to study, seria para estudar, né? É, com a necessidade de estudar. Aí, a gente traduz como para estudar. Acho que faz mais sentido, português. lembra sempre que tradução, quando a gente vai fazer pela nossa língua, a gente faz de uma forma que a gente fala normalmente. né? Então, a gente fala aqui, para estudar, at an English-speaking university. Então, para estudar em uma faculdade é, falante de inglês. Né? Faz muito sentido, né? Falante de inglês é uma faculdade é, em uma faculdade que as pessoas falam inglês. Acho que essa seria uma tradução mais normal para a gente, né? Que a gente falaria mesmo. I was hoping to study at Sydney University. I was hoping to study at Sydney University. Eu estava esperando para estudar na faculdade de Sydney. Eu estava na expectativa, acho que isso também faz sentido. On that first day, I had felt very tired. On that first day, naquele primeiro dia, I had felt very tired. Eu, eu me senti muito cansada. I had felt very tired. Eu me senti muito cansada. My journey from Brazil had taken 20 hours. Oh, my journey from Brazil had taken 20 hours. Minha jornada do Brasil had taken, levou 20 horas. Hours on two airplanes. On two airplanes. Em dois aviões. But I had smiled and introduced myself to the students and teachers. But I had smiled. But I, but I had smiled. Mas eu ri and introduced myself. E me apresentei. To the students, para os estudantes, and teachers, e professores, né? Naquela apresentação inicial. Meeting new people in a foreign country, where I didn't know anyone had felt scary. Ó, oh, meeting new people, é se encontrar, conhecer novas pessoas in a foreign country, em um país estrangeiro, where I didn't know anyone, onde eu não conheço ninguém, had felt scary. Me fez me sentir é, com, com medo, amedrontada. But I knew it was important. And I... But I knew it was important. Mas eu sabia que isso era importante. And I felt excited about getting to know new people. And I felt excited about getting to know new people. E eu me senti animada em relação a getting to know, em relação a conhecer novas pessoas. New people. I had arrived with an intermediate level of English, but... Oh, I had arrived, eu cheguei, with an intermediate level of English. Com um nível intermediário de inglês. But a month later, I could feel that it had improved. But a month later, mas um mês depois, I could feel that it had improved. Eu consegui perceber, eu consegui sentir que ele tinha melhorado. Ele quem? O inglês dela, o nível de inglês dela. Acho chegou no nível intermediário, e com um mês lá, ela já percebeu que o inglês dela tinha sido melhorado. Every day, I learned something new, and I was growing more and more confident when speaking to people. Oh, every day, todos os dias, I learned something new. Eu aprendi algo novo, alguma coisa nova. And I was growing more and more confident. And I was growing more, e eu estava crescendo mais e eu estava crescendo mais e mais confiante não eu estava ficando mais e mais confiante né grow a gente sabe que é crescer mais uma tradução mais natural em português a gente vai falar ficar né e eu estava ficando mais e mais confiante when speaking to people quando falava com pessoas quando conversava com pessoas my new timetable had become routine too my new timetable had become routine too My new timetable. O que é timetable? Timetable seria a sua, uma programação, a sua agenda, né? Minha nova agenda tinha se tornado rotina também. A programação dela, né? Each morning, I caught the bus to the language school in the center of the city. And... Oh, each morning, todas as manhãs, cada manhã, acho que cada manhã faz mais sentido, né? Cada manhã, I caught the bus to the language school. Eu pegava o um ônibus para a escola de idiomas. In the center of the city, no centro da cidade. And took English classes until lunchtime. And took English classes e tomava aulas de inglês. Não, eu fazia aula de inglês, porque em português a gente fala fazia, né? E eu fazia aula de inglês, ou eu tinha, né? Também poderia poder dizer assim. Até lunchtime, até a hora do almoço. In the afternoons and evenings, I did social activities with the other students. In the afternoons and evening, na, nas tardes e inícios de noite, I did social activities with the other students. Eu fazia atividades sociais com outros alunos. Atividades sociais é, ah, às vezes, vai no parque, vai no piquenique, vai conhecer um museu, alguma atividade nesse sentido. Normalmente, as escolas de intercâmbio promovem isso. Which included going sightseeing and eating out. Which included going sightseeing and eating out, o qual inclui Going inside, sim, é você sair para você ver a, a vista, as paisagens, né? Às vezes é uma cidade bucólica, sei lá, tem uma paisagem bonita. E aí você vai para você poder ter essas vistas. And eating out, comer fora. While some students prefer to live in accommodation with other foreign students. While some students prefer to live. Enquanto alguns alunos preferem viver em accommodation, em acomodações with other foreign students, com outros... Alunos estrangeiros é porque assim quando você vai fazer intercâmbio você pode ficar numa residência familiar ou você pode ficar numa residência estudantil com outros alunos, né? Students, I had chosen to live with an Australian family. I had chosen to live with an Australian family. Eu escolhi I had chosen to live. Eu escolhi morar viver com uma família australiana. Because they didn't speak any Portuguese. Because they didn't speak any Portuguese, Porque eles não falavam nenhum português. Isso é muito importante. Se você for fazer intercâmbio, se você puder, prefira morar numa residência é, nativa, né? Da, da família, mesmo assim. Evite é, residência estudantil, porque na residência estudantil pode cair brasileiro lá e a coisa vai ficar complicada para você. Porque aí você acaba o português falando mais alto, você querendo se comunicar em português. E aí seu intercâmbio não vai ser tão legal. Português. I knew this would help me to improve my English. I knew these would help me to improve my English. Eu sabia que isso ajudaria a melhorar o meu inglês. English. My hosts were Sarah and Alan and their two children, Max and Rosie. Ah, oh, my hosts were Sarah and Alan. Os meus anfitriões, né, os donos da casa onde ela ficou, were Sarah and Alan. Eram a Sarah e o Alan and their two children. E os seus e as suas duas crianças, os seus dois filhos, Max e Rosie. After just one month in Sydney, Depois de apenas um mês em Sydney, Sydney. They had already shown me a lot of things in and outside of the city. They had already shown me a lot of things in and outside of the city. Eles já tinham me mostrado, they had shown, então eles já tinham me mostrado. A lot of things, um monte de coisa, in, dentro, and outside, e fora da cidade. City. We had taken a bus tour of the whole city. We had, We had taken a bus tour of the whole city. Nós pegamos, nós fizemos um, um tour de ônibus por toda a cidade. Had been to Bondi Beach to sunbathe and go surfing. We had been, nós estivemos, to Bond Beach, na praia Bond, né? É uma praia lá de Sidney que eu conheço, não, pra essa galera eu não conheço, não. To sunbathe and go surfing, para é, tomar banho de sol e surfar. Deixa eu só subir um pouquinho aqui que eu já deixo na posição certa. And we had been hiking too. And we had been hiking too. E nós também caminhamos. As the summer sun shone through the classroom windows on that February morning, Ok, essa frase que ela é grande, eu vou traduzir ela de uma forma única, assim, tudo junto, vai fazer mais sentido. Então, quando ele fala assim, as the summer sun shone through the classroom windows on the February morning, ele tá querendo falar o okay, quê? Ela, né? Está querendo que enquanto o, os raios do sol iluminavam as janelas da sala de aula na, no, nas manhãs de fevereiro. Então, é mais ou menos uma coisa meio poética, né? Enquanto os raios do sol iluminavam as salas... As janelas da sala de aula nas manhãs de fevereiro, aí ela continuou. Morning, and the sounds of the city echoed from the streets below. And the sounds of the city echoed from the streets below. E os sons da cidade ecoavam das ruas abaixo, provavelmente ia ficar no segundo, terceiro andar, não sei. E lá ficavam os sons: da carro, pessoas andando, falando, e aí né, ecoava lá dentro da sala de aula também. I thought about my family back in Brazil. I thought about, eu pensava sobre my family back in Brazil. Minha família de volta no Brasil. Viu? Uma coisa poética. Ela estava emocionada, gente. Brazil, My mom and sisters were missing me terribly. And... My mom and sisters. Minha mãe e irmãs were missing me terribly. Então, minha mãe e minhas irmãs estavam sentindo minha falta terrível. Estavam terrivelmente sentindo minha falta. Estavam sentindo muito minha falta, né? And I was constantly sending them emails, and buying souvenirs to send back home. And I was constantly sending, eu estava constantemente enviando them, enviando a elas, no caso, né e-mails and buying souvenirs to send back home. Para ir comprando souvenirs, né? essas coisinhas assim, igual vocês podem ver aqui atrás, tem um monte de souvenirs aqui na minha sala, que eu gosto dessas paradinhas. To send back home, para enviar de volta para casa. But at the same time, I felt that I was at the start of something new. Uh, but at the same time, mas ao mesmo tempo, no mesmo momento, I felt that I was at the start of something new. Eu sentia que eu estava no começo de uma coisa nova. New. I knew that my future would be in Sydney. I knew that my future would be in Sydney. Eu sabia que o meu futuro estaria em Sydney. And life felt very exciting. And life felt very exciting, e a vida é, ficava muito animadora, muito excitante, né? Então, com essa perspectiva, com esse pensamento dele realmente mudar lá. Pessoal, é isso então, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui, porque agora nós vamos fazer as atividades, esse foi o momento de leitura e interpretação do texto, eu fui traduzindo, fui explicando alguns pontos importantes para fazer mais sentido para vocês, mas agora é a hora de você colocar a mão na massa, meus amigos. Então, dê pausa no vídeo, busca responder essas perguntas aí, só volte a dar play quando você realmente responder, porque você precisa, né, exercitar o seu cérebro, você precisa colocar suas caix sua caixola aí pra funcionar, é assim que a gente aprende, né? É, analisando, observando, ouvindo, e aí depois executando para você realmente garantir seu aprendizado. Então vamos lá, o número 1. Um, Read the text about Fabiana's new life in Australia. Então leia o texto sobre a nova vida da Fabiana na Austrália. Match the sentence halves. Então é, combine a metade das sentenças. Então a gente tem três sentenças e ela vai combinar com as três de baixo. A primeira é a seguinte. É a seguinte Fabiana went to Australia. Então, essa 1, um, gente, ela vai com qual letra? Com a letra B. Então, Fabiana went to Australia to study English. Então, é 1B. Um a 2 vai com qual? When she first arrived, quando ela primeiro chegou, o que, que aconteceu? She didn't know anyone. Então, é a letra A. Então, quando ela primeiro chegou, ela não conhecia ninguém. Quando ela logo chegou, eu traduziria assim, acho que faz mais sentido. Número 3, né? Vai ficar a letra C, porque é o que sobrou, né, gente? <risos> uh, Fabiana's mom and sisters were sad. A mãe, da a mãe e irmãs da Fabiana estavam tristes because she was so far away. Porque ela estava muito longe. Então, essa é a frase. Beleza? Bora fazer o exercício 2. São é um exercícios de perguntas, né? Ó, Read the text again and answer the questions. Leia o texto de novo e responda as perguntas. Já tem um exemplo feito. Bora partir para a primeira, que a primeira pergunta é assim, ó. What did Fabiana want to do after she had completed the course? O que, que a Fabiana quer fazer uh, após ou depois que ela completar, que ela concluiu o curso dela? O que, que ela quer fazer? Bem, she wanted to study at Sydney University. University. Ela quer estudar na faculdade de Sydney. Isso aí. Number 2. How good was her English when she first arrived? Quão bom, como era o inglês dela quando ela chegou, quando ela logo chegou? It was intermediate. Ela intermediado, né? Ela falou. E logo depois já ficou bom. Número 3. How did she travel to the language school every day? Como ela viajava, né? Travel nesse sentido é como ela ia para a escola de idiomas todos os dias. Bem, she caught a bus. Ela pegava um ônibus. Número 4. When did she do social activities with the other students? Quando que ela fazia atividades sociais com os outros estudantes? Bem, she did them in the afternoons and evenings. Ela fazia nas tardes e... Início de noite, evening, início de noite, né? Deixa eu só descer um pouquinho mais aqui. Number five. Why did she, why did she choose to live with an Australian family? Por que, que ela escolheu morar com uma família australiana? Because they didn't speak português. Porque eles não falavam Português. muito boa. É muito esperta ela. Exatamente. Vá fazer intercâmbio e, não, e tente não falar com ninguém em português. Number six. How was she staying in contact with her family? Como que ela estava em contato com a família dela? Uh, she was sending emails. Ela estava enviando e-mails para eles. Beleza, pessoal? Então, essa foi a, o exercício 2. O exercício 3, como você sabe, é um texto, um parágrafo, né, para você fazer. Na verdade, agora são três parágrafos. Nada de fazer aquele texto pequenininhos, não. Você vai ter que produzir três parágrafos. Bora observar aqui os comandos, ó. Write blog posts about a trip that you have been on. Então, escreva um, um post de um blog sobre uma viagem que você fez. Before you start writing, antes de você começar a escrever... Think of some ideas for your post and organize them into paragraphs. Então, antes você começar a escrever, pense é, em algumas ideias para o seu post e organize-os em parágrafos. The questions below will help you. As perguntas abaixo vão te ajudar. Então, o primeiro parágrafo, tenta responder essa pergunta aí. Where did you go? Why did you go there? And how long did you stay? Então, um, para onde você foi? Com quem você foi? por que, que você foi e quanto tempo você ficou lá, ok? Esse é o primeiro parágrafo. O segundo parágrafo é, What happened during your trip? Who did you meet? O que, que aconteceu durante sua, vi sua viagem? E quem, com quem você se encontrou ou quem você conheceu nessa viagem? E o terceiro parágrafo é, What was the result of your trip? Qual foi o resultado da sua viagem? Were the effects positive or negative? Quais foram os efeitos foram positivos ou negativos da sua viagem? Did it have an effect on your plans for the future? Ah, essa viagem teve algum efeito em relação aos seus planos futuros? Alguma coisa mudou? Alguma opinião? Algum pensamento? Alguma ideia surgiu? Então é isso faça esse, esse textozinho aí, já não é mais parágrafo, faça esse texto. Se você quiser, posta aqui nos comentários que eu vou escolher alguns para poder ler, dar uma revisão, dar um feedback, falar o que está bom, o que, que não está, o que você precisa melhorar, beleza? E se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe esse joia maroto aí no vídeo. Então é isso, pessoal. Fui. Até a nossa próxima aula. Bye, bye.